Essa, essa dor dos requisitos. Isso daí é, é um problema, assim, putz, crônico do mercado, né? Que é engraçado que logo no comecinho da minha carreira lá, como analista né, de sistemas, eu era analista programador, né? Hoje a gente tem a figura do arquiteto, né? É, e o analista programador assumia mais ou menos esse espaço que o arquiteto assumiu hoje, né? Ele fazia, por isso que era analista, né? Ele fazia análise de requisitos, né? E era requisitos funcionais e não funcionais. O analista, na época que eu comecei ali a, a, a querer ser um arquiteto, né, a primeira coisa que eu fui ser ali foi um analista programador, ele já fazia uma visão também técnica, então ele fazia uma análise de requisitos não funcionais e fazer as perguntas, né? Ah, vai ter que rodar em que tipo de de ambiente. Então, o arquiteto, se ele não, não faz esse levantamento que a gente, puta, desde o comecinho, lá de trás, né, da nascente da área, é, já se tinha né, esse pensamento de, de entender os requisitos para você projetar um software, né? você literalmente está dando um chute, está né? dando uma opinião ali, indo... Tudo bem, talvez você tenha feito muitos projetos usando o MVC, usando o MVVM, usando... TDD, usando DDD, né? Aí vocês sai falando, ah, legal, vamos de DDD aqui que eu tenho certeza. Eu já fiz vários projetos assim, eu só segui a receitinha de bolo. E não é verdade, né? Eu, eu, eu mesmo, né? já fiz algumas vezes, eu já fui nessa linha também. tipo, funcionou tantas vezes, né? Chegava um projeto novo, já mandava bala naquela arquitetura padrão, né? A gente chamava de arquitetura de maturidade nas empresas ali. À medida que você aplicando aquela mesma arquitetura várias vezes, né, ela entrava tipo para um catálogo de, de padrões arquiteturais ali, né? Então aquela arquitetura, aquele desenho de arquitetura ganhava uma maturidade dentro da empresa. Mas até nesse sentido, né, se uma evolução das pessoas que estavam ali dentro, se aculturarem com aquele desenho, adotarem, aplicarem, tá? Agora quando você não tem isso, putz, aí aí é, é problema, né? Se tentar definir, colocar, cravar que a arquitetura vai ser daquele jeito para sempre, hoje em dia, né? com tantos modelos, com tantos padrões, com tantas práticas, é difícil. E é difícil você também é, acreditar ali que vai funcionar em todos os casos, dentro, às vezes, da mesma empresa, né? porque tem muitas variáveis diferentes. A coisa mudou muito. né? É, a complexidade do software hoje é muito maior do que antigamente. Então, se a gente não se preocupar com quem vai usar o software, a gente perde totalmente, o engajamento do usuário né? e aí a, a, a solução ela fica fortemente né? tem uma tendência muito forte a ser descontinuada por quê? imagina o seguinte, se eu tenho um usuário que gosta da minha aplicação que usa a minha aplicação né? e que a aplicação atende as necessidades dele essa aplicação tende a ter uma longevidade alta né? funcionalmente falando agora se ela é boa funcionalmente e ela é ruim tecnicamente, ou seja, o usuário precisava de um tempo de resposta X. Não tem. É, vai rodar, sei lá, em Windows e Linux. Aí chega lá, ou, ou vai rodar só em Linux. Né? E aí eu tenho usuário que tem máquina Windows, né? talvez a maioria. Pô, o cara tem que rodar uma VM Linux para rodar a minha aplicação. Ah, roda só no determinado browser, não roda em outro, não, não foi testado para Safari. Pô, tem um público que usa Mac na empresa que, putz, tem que usar virtualizado um paralelo ali com o Windows para rodar a aplicação, ou tem que colocar um Google Chrome que ele não queria, não gosta, sei lá, vai ter que botar. Então, isso começa a gerar desconfortos né, dentro do, de quem está utilizando a aplicação. é lenta, não funciona no device que ele queria, né, ou o cara usa muito celular, não usa quase desktop, você fez uma parada só para desktop. Né? Então, não foi pensado para o usuário ele vai reclamar, né? vai ter sempre reclamações desse cara. Então, a tendência é que quando aparecer uma oportunidade, por mais que seja pequena, de reclamação, que essa reclamação seja atenuada. Porque eu não gosto da aplicação, não tenho um engajamento, não sou comprado com a aplicação que foi projetada. Entende? É aí que entra o arquiteto, na verdade. Quando a gente está falando de um arquiteto, né? o papel dele, principalmente, é fazer com que essa solução ela seja aderente a, a, aos requisitos, às necessidades da empresa. E um dos pontos mais importantes aqui é a pecinha lá da frente, cara, que vai, que vai usar a aplicação, né? O, o mercado é feito de pessoas, a gente entrega para pessoas, por mais que, ah, tenha integração e tal, pô, na ponta, em algum momento, vai ter um usuário usando né, a aplicação, colocando algum tipo de dado, fazendo um input ou extraindo uma informação. Se não estiver atendendo a essas necessidades, principalmente do, da ponta, do usuário, né? Ele vai reclamar, vai ter um engajamento baixo. E a tendência é que a sua aplicação tem uma longevidade baixa, tá? E assim, ninguém vai culpar o arquiteto por isso, o que é um problema na verdade, né? Então, deveria ser culpado mesmo, é, porque aí a, o, o, o mercado iria entender um pouquinho mais e o próprio os próprios arquitetos, né, e ter mais preocupações em fazer um bom trabalho de arquitetura. Que assim gente, ó, infelizmente a real é essa, tá? A gente não tem bons trabalhos de arquitetura no mercado, tem raras exceções. Raras exceções. Aí você pega para olhar, eu já peguei código para abrir assim e falar: cara, que código bonito, né? Tudo organizadinho, usando as camadas bonitinho e tal. Esse daí em especial era usando o DDD, né? Tudo bonitinho, tal, organizado, fácil de entender ali. Ou, até onde tinha injeção de dependência, mapeamento. Lindo, assim. Todo, sabe, comentário parecia feito ali por um único cara com aquele zero extremo. Só que a aplicação era lenta, <risos> tinha uma performance muito ruim, tu né? tinha serviço chamando serviço, chamando serviço, era o principal problema, né? tinha muito micro em pontos que era, e era para ter um contexto transacional forte, né? Entre outras coisas ali. Então, assim, o código foi, foi feito com tanto zelo, né? Parece que o cara colocou ali um, e tinha um arquiteto, né? O cara se orgulhava daquele projeto e tal, e ninguém podia nem falar do arquiteto que fez aquilo, né? Porque o o pessoal falava, o time de desenvolvimento falava, não, pô, olha o código que a gente fez, né? O cara cuidava de todos os débitos técnicos, não sei o quê. Beleza, motor de Ferrari. Só que na hora que a pessoa pegava para dirigir ali, tinha a sensação que tava dirigindo o um Fusca. <risos> né? aí, aí a reclamação era iminente, né? Pô, pagou tão caro, tinha a infra cara, né? É, um monte de coisas ali, né? Tão cara para ser mantida ali, uma equipe grande. E o produto, na ponta, ali nas telinhas, no uso da, da aplicação, era lenta. Estava né? abaixo das expectativas. O pessoal via aplicações muito mais rápidas no mercado de concorrentes. E, em alguns casos até caía, a aplicação não parava de pé. <risos> em alguns casos, ali, quando eu começava a ter um, um, um volume um pouquinho maior de usuários, a aplicação caía. Então, pô, é, se você não pensa direitinho na aplicação, nesses requisitos, né? Não entende o porquê e para quem, né? tá sendo feito, como que vai ser monetizado, tem um budget ali. Se você não tem essas coisas, você é, tá dando uma opinião. Né? Sei que eu sou repetitivo nesse ponto, gente, mas a real é essa. Quer fazer um bom trabalho de arquitetura? Não tem, não tem muito segredo. Você tem que ter premissas. Você tem que ter informações de, é, primárias, né, para você conseguir fazer o seu desenho, projetar a sua solução. E depois que você projetou, você precisa fazer o quê? validar, se você não tem essas duas coisas não tem um input certo e não valido depois bom, um abraço, a gente vai ter é, eu, não, eu não sei, né? eu continuo as cegas porque, beleza, pensei em um monte de coisas aqui, projetei mas se eu não valido eu não tenho certeza, eu vou esperar o que? reclamação do usuário para ver se funciona né? é, ou então sei lá, eu tenho um requisito que é meio que oculto ali que eu só vou descobrir é, quando der problema Talvez, ah, eu preciso ter um suporte de um milhão de usuários na, na, na plataforma, né? Sei lá, tem um TPS ali, alto, 300, 500, né? TPS ali, determinada funcionalidade da aplicação. E, sei lá, o arquiteto às vezes nem perguntou qual que era o TPS que tinha que ter ali uma um API. Eu, eu vejo muito isso aí, tá? Arquitetos que tem ali uma aplicação, vai criar uma aplicação, cria uma API. Cara, uma das perguntas mais assim óbvias, né? Você fazer quando você projeta uma API, qual que é o TPS dessa API, né? Qual que a quantidade de, né, de transações por segundo que ela vai precisar suportar. É alta e é baixa? Pô, não, isso aqui vou ter uma requisição por dia. Cara, que sentido tem você se montar um hiper modelo com é, redundâncias e, né, alto scale ou não sei o quê? Cara, para uma requisição por por dia, 10 por dia, talvez né? A performance tem que ser ultra perfeita? Não, talvez não Tem que entender né, essas coisas É um robô que vai chamar? Não é... Talvez seja, tem que ser ultra perfeita O cara na ponta ali ele, sei lá, ele faz isso uma vez por dia Mas é uma operação que o cara é, Precisa da informação rápida ali Rapidamente na mão dele né? Ou precisa que aconteça rapidamente Tem que fechar ali O, o mercado financeiro fecha, sei lá 5 horas da tarde, o cara clicou no botão Pá, ninguém mais pode lançar informação nenhuma no mercado, é online, bateu ali, o cara clicou no botãozinho, ele faz o fechamento, porque pode ser que precise, sei lá, por algum motivo, é, passar um tempo, passar um pouquinho do horário, fazer algum ajuste, alguma coisa assim, mas esse é o cara que tem ali o, o botão vermelho do mercado, ele aperta, pá, fecha, né? faz o fechamento do mercado. No momento, o cara apertou esse botão, cara, tem que fechar tudo. Imagina se você tiver um delay no função dessa. É um abraço, né? Então, é um requisito que, beleza, num caso como esse é claro, mas, logicamente, a gente vai ter situações no dia a dia que eu preciso que aconteça, sei lá, num app meu ali, exatamente naquele momento, marque, né feche, encerre, não receba mais, tá? Acontece, pode ser necessário.